a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV, hoje no ADEC Music e nós estamos esses, esses dias fazendo alguns programas especiais para o final de ano. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo a Luciana. Lugiana, Lugiana Ei, seja bem-vinda. Prazer estar aqui, prazer. A Lugiana, gente, acho que muitos de vocês já conhecem. E para quem não conhece, a Lugiana é cantora, ela louva maravilhosamente, ela tem uhum. esse doce, lindo. Uhum. Ela congrega na Assembleia de Deus Caratinga, lá em Santa Efigênia. E ela é casada e mãe de uma menininha linda. Ah, obrigada. É, a, é a Ana, Ana Laura. Ana Laura. Ana Laura está com quantos anos? Lugiana? Vai fazer três, três em anos. fevereiro. Em fevereiro. Uhum. Uhum. Passar tão... Passa rápido, né? Tá. E é a primeira vez que você vem aqui nos estudos da ADEC, né? Acho que aqui. Em... Aqui, aqui. em cima. Essa a primeira Antes da gente né, começar a conversar com a Juliana, vamos ouvir um louvor e daqui a pouco a gente volta. Que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem Que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir a Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou uh -oh, e diz que amado sou sem que eu me sinta assim. E que não és só, céu Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Creio sim Em que diz sobre mim Eu creio sim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E amar Cascos e as vitórias te darei também. Seu, eu creio seu, que sobre mim, eu creio ser, e que disso eu creio ser. Alô, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Acho que a gente já tentou marcar, mas não coincidiu as datas. É o tempo certo. certo. <risos> prazer enorme estar aqui. Aqui. E o prazer é nosso, do ADEC. Amém. Isso também é prata da casa, né? é, é muito bom ter essa comunhão. E, Eliana, fala pra nós, né? A gente tá fazendo uma apanhada, as visões, de, né? As visões, o ponto de vista de várias pessoas. Como que foi o 2021 pra você? Vamos lá. 2020, um ano totalmente atípico foi complicado para todo mundo, aí veio 2021, como que você resumiria o 2021 para você? Então, olha, uh, o ano de 2021 foi um ano em que nós perdemos tantas pessoas queridas, né? Um ano que a gente teve muitas provações, mas também uh, foi um ano que a gente viu o cuidado de Deus também, sobre as nossas vidas, né, porque é um tempo difícil que nós passamos, mas nós sabemos que o Senhor, Ele, Ele está no controle de todas as coisas, então a gente é muito grata a Deus pela vida ainda que nós que nós estamos tendo, né, uh, um ano que, por causa dessa pandemia, a gente perdeu tantas pessoas queridas, então 2021 foi um ano, um ano muito difícil, mas também uh, vamos olhar para o outro lado e ver, né, só da gente estar aqui, ainda vivo, é, é um cuidado do Senhor sobre nós. É, 2021, eu acho que a gente começou a readaptar novamente, uhum. né? Tentar, Tentar aos poucos, né? Então, voltar à ao, normalidade aos poucos. Mas foi um ano muito, né? Muito. 2020 foi um ano muito difícil. 2021 também. agora que está voltando, né? Normalizando as coisas. Graças a Deus, né? Que a vacina agora saiu, e aí a gente pode ter né, um pouco mais de esperança. Então, é. teve essa parte aí, né? Esperança uhum. esperança sempre está né, na, nas nossas sempre. vidas, principalmente do cristão, né? Verdade. A nossa esperança, mas o Senhor, Ele nos guarda, né? Verdade. Assim, a gente sabe que mesmo na tribulação, Ele está ali, né? Verdade. E, Lugiana, e quando a gente fala, assim, desse ano, de 2021, mesmo assim você trabalhou muito pôde voltar a, a louvar então, presencialmente ir nas igrejas, nas congregações é, é até por isso mesmo que, que eu estou te falando, porque assim é, a gente até está atendendo sim agora que está começando a normalizar as coisas os, os eventos voltando né? mas Ficou marcado esse ano de 2021, vai ficar bem marcado, assim. Você, a gente que canta e prega, você olhar para todo mundo, né? Todo mundo precisar usar a máscara, né? para prevenir, então, assim, vai ficar marcado em nossas vidas esse... Realmente. Desde quando começou a pandemia, né? É, é, é um visual diferente, uhum. né? Você, você olha assim todo mundo. Todo mundo, <risos> né? é... Aí agora que tá normalizando as coisas... Eu creio que nós vamos sair dessa, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E a gente, né, está conversando um pouquinho sobre isso, sobre 2020, 2021, principalmente o ano de 2021. E esses dias eu até perguntei, perguntei aqui, teve aqui no estúdio de Mael, eu falei assim, Mael, qual palavra você resumiria o 2021? Aí eu falei assim, olha... De todo somatório, aí eu dei ele um exemplo meu, de todo somatório, vindo do meu 2020, 2021, eu resumiria o 2021 com muita gratidão, Senhor. Sim, A minha sim. palavra para o Senhor, pelo que eu passei, o que a gente venceu seria gratidão. Cuidado de Deus também, né? Cuidado Amosco. de Deus. E você tem alguma coisa, uma palavra que você resumiria o seu 2021? Exatamente essa palavra, sabe? É, acima, assim, de tudo isso que a gente viveu, o ano difícil... Ano que nós choramos, né, muito por a perda de tantas pessoas queridas é, que nós tivemos. Mas, acima disso tudo, eu resumiria esse a, cuidado de Deus na minha vida, assim, e eu acredito que na vida de muitos também. Porque nós, que eu falo por mim, que canto, que atendia, tava atendendo eventos, de repente veio a pandemia, cancelou tudo. E aí você, se, você preocupa, ainda mais que o meu esposo, a gente estava mais por conta, né, de viajando, era, ele trabalhava, mas era mais assim, por conta, né, da de, de gente estar tá viajando, de repente vem e cancela tudo, aí a gente pensou, preocupou um pouquinho, assim, mas rapidamente a gente viu o, o abraço e o cuidado de Deus em todos os detalhes, então, é, eu resumiria assim, cuidado de Deus sabe, cuidado de, cuidado de, Deus, de Deus. Deus, cuidado de Deus. E a agenda de 2022, ai, se Deus quiser, olha, já tá começando. Já tá. Eu, eu, não, eu não vejo a hora, sabe, da gente poder assim, é, poder ir para os eventos com toda a liberdade igual a gente gosta, né? De estar todo mundo junto. Não vejo a hora disso de, de tudo passar e e a gente lembrar de tudo isso que passou, mas ah, é, tendo essa certeza, né, que que, aprendendo né, aprendendo a se aproximar mais de Deus, que, poss é, que possamos lembrar de tudo isso. Ou, poxa, é, é, que o nosso secreto com Deus, sabe, em 2022, possa ser melhor do que o de 2021. Então, a gente pensa assim que, que seja melhor né, o, nosso, o nosso secreto com Ele. Sempre, né? Sempre. A gente sempre quer o, né, a virada do ano, a gente sempre espera o melhor para o outro mesmo. Voltando um pouquinho, né, assim, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, esse dom já é de crianças, <risos> você já cresceu na igreja, né, já, já. já, e quando descobriu esse dom, essa voz linda. Amém. Então, assim, na verdade, cantar, cantar mesmo, eu comecei num grupo, né, de adolescentes, fazendo solo. Sempre um, na assembleia. Sempre na, na assembleia. Eu era muito tímida, não parece, mas eu, mas eu, é. eu era bem tímida. E aí eu, eu, eu comecei fazendo solo no grupo de adolescentes, e aí o Senhor foi fazendo as promessas dele ainda mais na minha vida. Eu depois comecei a cantando nas congregações, depois nas regionais, e assim, o Senhor foi, foi, foi abençoando, e as promessas dele foram sendo, né, Ali, foram acontecendo na minha vida. Então, eu já tenho, o quê? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Aham, uhum, que eu já Mas descobriu viajo. novinha eu Novinha, dom. mas para pra, pra cantar mesmo, uns 10 para 11 anos, fazendo solo, no grupo de adolescentes. No grupo de adolescentes. Isso. Eu sempre falo, quando eu te ouvi a primeira vez cantando, você cantou Jó. É. Maravilhoso, foi maravilhoso E aquilo mexeu comigo, estava no começo da minha conversão ah, Como é. você louvou né a história de Jolie Aquilo mexeu muito comigo é Foi até aqui na sede ah, é. E foi lindo E foi muito lindo e, e Ana Laura também, louva. Alouva. ela louva. É muito novinha, em, né? Uh -huh. Mas dá pra saber. Um em casa, ela gosta ela muito gosta. de... Aham, uh -huh, gosta. Então, mamãe, vamos cantar, enche-me, mamãe. Ah, uma vez, ela, ela, ela, eu tive que segurar ela no colo pra eu cantar na igreja, porque ela queria mesmo. E ela ficou é, mexendo a boquinha, querendo cantar. Falei, sou minha filha. Deus te <risos> abençoe. É muito lindo, né? Aham. Uh -huh. Lujana, nós vamos para um breve intervalo, mas antes a Lujana vai louvar mais um, uma canção maravilhosa para nós. Até daqui a pouco. Entro no meu quarto para falar contigo Fico em silêncio para ouvir Tua voz Me escutas quando clamo até em gemidos Eu sinto o Seu consolo, sinto o Seu abrigo Me ensina a confiar em Teu silêncio, Pai Mas somente a Ti clamando encontro paz Vem me acalmar, quero descansar em Teus braços Oh Deus, estou aqui Preciso te sentir. Vem com tua presença, tua graça me sustenta. Se o vento vem soprar, comigo tu estás, então não temerei e descansarei. Descansarei. Descansarei Descansarei em Ti, Senhor Para falar contigo, fico em silêncio e ouço tua voz Dizendo, filho, eu sempre estou te ouvindo E mesmo em silêncio eu estou contigo Eu sei o tempo certo e a hora de agir Aquieta o teu coração, descansa em mim Vem te acalmar, podes descansar Estou aqui, eu posso te ouvir Vim com minha presença, minha graça te sustenta Se o vento vem soprar, sozinho não está E em todo...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 presença sobre mim Eu sei que estás Em meio às tempestades E até mesmo em silêncio eu aprendi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 Confiarei Aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo Na sombra do Senhor Seguro Minha fortaleza Em ti eu posso confiar Ele me cobriu Com suas penas E debaixo das suas asas posso descansar de ah, mim Encerramos com louvor, o primeiro bloco maravilhoso. Começamos o segundo com o outro louvor maravilhoso. E agora, Ligiana, e 2022? Tem planos para 2022? Ai, todos gente, nós temos, né? Todos nós temos, né? Olha, uh, eu pretendo que os eventos né, voltem ao normal para a gente começar. Uh, na verdade, eu já estou viajando Nesta já, né? Já estou viajando já, mas... Uh, do, que 2022 seja, continue, <risos> continue, né, que possamos continuar fazendo a obra de Deus aí, né, aqui na nossa região, fora, né, de Caratinga, que possamos viajar, que os eventos voltem, tudo normal, assim, e, assim esses são os planos, né, e a gente tem novos projetos também para o ano que vem, tem, temos. Tem CD tem tem... novo. Agora a gente tá vai lançar, né, na, nas plataformas digitais... Plataformas, é... demais, né, <risos> o Cláudio vai me matar, é a Dani, a Dani. Mas não, Vamos nas gente. plataformas... Pois então, a gente vai lançar, se Deus quiser, o ano que vem, uh, acho que no início de, de finalzinho de janeiro para início de fevereiro, uma canção nova, um clipe para a glória de Deus, e essa canção é muito, muito especial. É, inclusive eu escrevi essa, esse outro louvor eu nem falei ainda é, mas eu vou, vou, vou falar aqui para vocês ó esse, esse louvor Deus me deu ele no início da pandemia em 2020 então é, na, assim na verdade esse louvor já estava no meu coração mas falar assim poxa eu acabei de escrever esse louvor foi foi mais ou menos assim no início da pandemia ah, just, eu, tá, eu lembro até hoje eu estava na cozinha da minha casa Fazendo almoço, ao mesmo tempo eu lavando vazio. Quem é dona de casa sabe, né? <risos> mesmo funções. Então, e eu tava assim, é, a gente tava naquele momento que a gente tava, você ligava a televisão, era só notícia, sabe? de, de Sobre a pandemia, de pessoas que estavam indo, faltando oxigênio em tal cidade. E, e tava aquele movimento todo. E eu, e eu tava com meu coração muito angustiada nesse dia. Muito, muito angustiada. Eu chorava, e era só notícias ruins. E, de repente, eu, o Espírito Santo veio e falou comigo no meu coração, assim, na cozinha da minha casa. E o Espírito Santo falou assim, filha, qual é a sua maior esperança? Assim, o Espírito Santo me fez lembrar de tudo que eu já ministrei, sabe? Qual é a sua maior esperança? Qual é a maior esperança da minha igreja? E eu falei para ele, Espírito Santo, é a volta de Jesus. É morar na eternidade. Essa é a minha maior esperança, é a sua volta e ali não vai ter mais morte, dor, tudo isso vai acabar, sabe? Foi aonde que eu comecei a sentir aquela alegria, aquela, sabe, aquela presença, isto que só o Espírito Santo pode dar para gente e foi aonde que eu comecei. A a escrever a letra desse louvor Então a canção fala sobre o céu Fala sobre a volta de Jesus Pode de falar só forma. o nome da canção? <risos> Posso Pode ser. Maior esperança Maior esperança Maior esperança E é para estar, estar lançada já na... Já gravei, já coloquei voz Agora falta Bex, masterização né? Se organizar ali Esses sinais para a gente poder lançar ela o ano que vem, se Deus quiser. E, assim, do fundo do meu coração, eu, eu, eu, eu peço a que esse louvor, sabe, venha tocar em muitas vidas, que o Senhor venha falar em muitos corações, que essa chama, sabe, possa arder, arder, arder em nós todos os dias, porque essa é a maior esperança da igreja, é a volta dele. É a volta, é a volta de Jesus, Eu falo, né? sempre o pastor Ari falava Saudou. nas pregações dele sobre a volta de Jesus, né? Isso é muito lindo. Né? E foi uma das perdas né, que nós tivemos Sim. nessa pandemia, foi o nosso saudoso né, pastor foi. Ari. Nossa. E até... uhum. A gente fica emocionada de uhum. em falar do pastor Ari. E... Um grande exemplo né, para todos nós. Um grande exemplo. E quando você fala assim de, né, do louvor, tocar as pessoas, tocar o coração das pessoas, Grande parte da evangelização do meu marido, grande parte mesmo, foram os louvores. Que bênção. O louvor, ele toca na alma, assim, né? Antes de, é. É, antes de ter a conversão mesmo, é, desde quando a gente já namorava, ele ouvia muitos louvores, muitos, muitos louvores. Então, hoje, né, com entendimento, com discernimento, a gente sabe que ali já estava um processo de evangelização. É verdade. Ele amava, amava, né? Até hoje ele ama os louvores, de tão importante que é, né? Acho, o louvor nós, nunca vai parar, né? Hum. Nunca vai parar o louvor. Nós, nós vamos, louvor vamos adorar, lá. nós vamos louvar lá no céu, na glória, no grande coral. E vai ser lindo, vai Sim. ser lindo, Deus quiser. E quando você fala dessa nossa maior esperança à volta, né? Eu acho que o cristão tem que ter, acho que três fundamentos na vida dele. A identidade dele, quem ele é em Deus, o propósito dele aqui na Terra que é glorificar o nome do Senhor e o destino dEle. É. Que é essa maior esperança que o nosso destino quer. Qual que é a nossa maior esperança? Morar no céu. Morar no céu. Morar essa no chama céu. não pode se apagar, né? <risos> Nunca, né? Nunca. E é momentos que a gente vê, assim, é, é, tudo isso, né? Que a gente ainda tam, estamos ainda passando, né? A gente lembra, poxa vida, é, tudo é sinal que muito em breve... Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vendo, é, tantas coisas acontecendo, não só, só, só isso, mas é, tudo nos mostra, sabe, São que sinais. muito em breve Jesus. Jesus está perto. Então, a igreja vai ser arrebatada e tudo isso aqui vai, vai, vai acabar. Todas as dores. Todas as dores vamos encontrar, né? Vai ser bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e quando a gente fala assim, né, é, de esperar Jesus, eu acho que todo mundo que é crente, crente né, cresceu ouvindo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. É, você acha que hoje tá mais perto assim? Sim, sim, todos tá. os sinais que nós estamos vendo, sabe? A igreja, eu, eu sempre falo, assim, nas, nas minhas ministrações, porque eu tenho muito hinos que fala sobre o arrebatamento, sabe? Eu gravei eu, hinos que falam sobre o arrebatamento da igreja ah, desde de, de, de, há muito tempo, já que era na época CD, eu já sempre falo. E, e eu sempre falo que a igreja do arrebatamento, ela já está, assim, gemendo né, com as leis que o nosso país já está tendo. É, As dores mesmo. Sim. Então, assim, é, é, tudo nos mostra que, que nós já estamos é, perto, né? perto. Já perto. estamos perto, muito perto. Então, assim, a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe do dia da manhã. né Jesus está voltando para tantas pessoas até agora. Ele volta a todo momento. Né? Né? Então a gente tem que estar preparados. Né? É Ter azeite de reserva. Ser vigilantes. Ser vigilantes, né? Porque muito em breve Jesus vai voltar e, e assim, nosso maior troféu é, é ter a, a, é o nosso nome escrito no Livro da Vida. Acima de todas as promessas que Jesus pode fazer na nossa vida, que eu creio nas promessas dele. Eu creio que Deus pode fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Nossa, como, como, eu, eu, como eu creio nas promessas de Deus. Eu sou prova disso também, como eu creio. Mas acima, Carol, de todas essas promessas, acima de todas, a maior promessa que ele nos fez foi, oh, eu vou subir, mas eu vou voltar. Bom, na casa do então, meu pai tem muitas moradas. Né? Que possamos ficar firmes nessa promessa. É muito lindo. Pena que a gente não tem mais tempo, mas... Você vai voltar aqui depois Amém. que lançar Amém. a maior esperança. Nós queremos que você venha aqui Amém. cantar para gente. E eu queria, que, né? Nós vamos encerrar com louvor, mas antes eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, né? Deixasse um recado final de ano. Olha que Deus abençoe vocês, sabe? É, que tenham orado, que tenham intercedido por nós também. Quero agradecer todo o carinho de vocês. E a mensagem que eu deixo ah, para vocês, vamos ficar firmes, firmes, sabe, é, nessa promessa, porque muito em breve Jesus vai voltar e vai nos buscar. Então, breve nós vamos ouvir a maior esperança. Eu conto com vocês, tá bom? E nas orações, que Deus abençoe você e sua casa, que esse final de ano seja bênção você possa ter um Natal abençoado, um final de ano abençoado e um próspero ano cheio das bênçãos do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Amém, amém. Deus abençoe e eu termino aqui com as palavras da Eludiana. e até a próxima edição. Os meus temores, tua forte mão me guiará se estou cercado. Somente em ti descansarei, pois eu sou. Sobre as águas eu caminho. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais.